Encontrei uma caixinha cheia de relatos Um monte de documentos tão falsos Nossas vidas Em minhas mãos agora Tá cada parte dessa nossa história E eu não sei se rasgo o jogo fora o que é que eu faço agora? Cometi a loucura de nossas fotos rasgar E uma por uma eu vou ter que colar Mas foi na hora da raiva Na hora, na hora da raiva Naquele segundo eu pensei que até te odiava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 Segundo pensei que até te odiava Mas respirei feliz Aquele segundo eu pensei que até te odiava Mas respirei fundo e vi que eu te amava Mas foi na hora